Quer Namorar Comigo? Música de Horácio Moura. Quer namorar comigo? Eu estou carente só. Vem sentar à minha mesa, um papo e uma cerveja. Assim fica melhor. Quer namorar comigo? Está lindo esse barzinho. Casais de namorados, beijando abraçados, carícias mil beijinhos Quer namorar comigo, vem sentir o meu calor Dança de rosto coladinho, que a banda está cantando uma canção de amor Se deixa pra depois, o que pede o coração. Paraná, paraná, bané, nana, nana, nana. Para, nana, nana, nana, nana. Quer namorar comigo? Eu estou carente a só.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 De rosto coladinho Que a banda está cantando Uma canção de amor Quer namorar Comigo Mande embora A solidão Dê uma chance A nós dois Não se deixa pra depois Porque pede o coração Quer namorar Comigo Eu estou carente